pessoal Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos vídeos de costume Porque ele vai ser mais sobre umas reflexões, um bate-papo, chamem como quiserem Esses dias eu recebi uma mensagem no direct do Instagram De uma pessoa querendo conversar E eu respondi tudo e tal, e falei que ia fazer um vídeo sobre o tema Essa pessoa pediu pra não falar o nome nem nada, porque não gosta e tudo bem Mas basicamente a pessoa perguntou o seguinte Por que que eu, e outros espiritualistas também né Mas a pessoa falou dos meus vídeos especificamente por que eu defendo essa coisa de transição planetária? Que o mundo vai mudar para melhor, se parece que a cada dia o mundo só piora? A pessoa perguntou de uma forma bem educada, eu gostei disso, até a gente conversou sobre o assunto, tranquilo. Aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso e compartilhar com vocês também, né? Não manter isso só como uma coisa privada. E realmente, muito, muitos de vocês que assistem devem ter essa dúvida, né? Nós estamos mesmo vivendo uma transição planetária se o mundo está cada vez pior? Parece até que depois da... Tá da data limite, tudo piorou, né? Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Alguns acreditam que não existe transição nenhuma, que só ia falar. Se tiver uma transição, é pra algo pior, né? Então vamos discutir sobre isso aqui. Antes de começar, eu só queria pedir pra que vocês deixem o like aí, que isso é muito importante, tá? Eu queria também agradecer os apoiadores do canal, a tá? Gratidão a todos vocês que ajudam a manter esse trabalho aí. Quem quiser ajudar o canal também, apoiar, na descrição tem vários links e várias opções, onde vocês podem fazer doações. O PicPay, Pix, Paypal, o Apoia-se, onde vocês recebem benefícios. E o clube de canais aqui do próprio YouTube, onde tem mais benefícios ainda. Então ajudem aí. E vamos logo o que interessa, né? Bom, praticamente quase todo canal espiritualista aí, de várias linhas, fala que... Agora a gente está passando pela transição planetária. Inclusive, eu já tenho uma sériezinha de vídeos aqui no canal, aí, né? que eu recomendo muito que vejam. Ela é uma série curtinha, tem três vídeos só. Mas só o primeiro já dá um bom entendimento para quem não tiver paciência de ver todos. Eu vou deixar esses vídeos no card que vai aparecer em cima aqui e também na descrição. Ali tem o link. Enfim, é bom, mas um tempo para cá tem muita gente que está começando a duvidar disso. Dessa transição. Afinal, para onde a gente olha, as coisas parecem estar piorando. O mundo parece estar cada vez pior. Não apenas por ocasião da pandemia que está arrasando, não somente o Brasil, mas o mundo. A economia indo de mal a pior, políticos roubando e usando a desgraça alheia pra ficar fazendo cabo de guerra político sobre quem está certo, quem está errado, se aproveitando da situação e etc. Não só por tudo isso, mas também pela mudança no pensamento das pessoas né, que está acontecendo aí nos últimos tempos. De modo que há uma vigilância no que se pode falar, fazer ou pensar. A tal da militância, da patrulha, do pensamento, do politicamente correto, cancelamentos rolando a torto e direito, enfim. E aí muitos duvidam que a gente esteja passando aí pela transição planetária. O pessoal de outras linhas até dá pra entender, mas o próprio pessoal espírita, ou de, ou de linhas que sempre defenderam isso, já estão começando a duvidar um pouco da coisa. E mudando o pensamento pra algo mais pessimista. Mas também tem muita coisa boa acontecendo no mundo, e é pra isso que a gente deve olhar. Eu não sou ingênuo, eu sei dos problemas do mundo, tanto que já apontei eles em vários vídeos aqui do canal. Mas já não basta essa negatividade toda na TV e nas redes sociais, né? Então vamos buscar fugir um pouquinho disso. Eu não tô pregando aqui positividade tóxica, não Não tô falando pra gente ignorar o problema, nem pra gente se enfiar numa caverna. Eu tô apenas defendendo que as pessoas vejam o outro lado também das coisas. Se você só assiste jornal o dia inteiro, é lógico que você só vai ver negatividade. Se você só fica no Twitter, é claro que você só vai ver militância. Cancelamento em toda parte, gente discutindo coisas banais. Até o Facebook tá uma porcaria tá indo por esse caminho. Já faz tempo, recentemente inclusive até desativei minha conta. Só tô com a página lá, mas isso só por enquanto também, que não tá mais dando engajamento nenhum, talvez eu desative. Né? Mas o fato é que o pessoal que fala que as coisas estão cada vez piores estão certas, né? não estão erradas não. Mas isso não anula a transição planetária. Porque para uma transição acontecer, as coisas precisam mudar. E quando a gente fala de mudanças tão grandes na sociedade global, é claro que isso vai vir junto com bastante caos. Não vai vir de forma tranquilinha, bonitinha, não. A transição planetária é uma coisa conturbada, dolorosa. Tem gente que pensa que vai dormir num dia e no outro já vai acordar no paraíso já. Não, não é por aí não. Essa transição ela vai ser complicada, mas ela é necessária. Nessa década que a gente acabou de entrar, vai acontecer muita coisa. O Covid e o que veio de consequência junto com ele foi apenas o começo. A gente ainda vai ver coisas como a possível queda do sistema monetário, um possível contato extraterrestre que vai abalar tudo. Tem muita gente poderosa aí também, que manda no mundo, com idade avançada, já quase morrendo. Rockefeller, George Soros, a rainha lá da Inglaterra, tá tudo no bico do corvo, né? E, e mais uma galera aí, acho que não vale a pena ficar citando nomes. E eu não tô desejando mal pra eles, nem nada, eu só tô, só tô apontando a realidade aqui. Eles estão com idade avançada e amanhã, depois, muito em breve, vão embora. E quando eles forem embora, isso vai trazer caos. Hoje mesmo, hoje eu digo quando eu tô gravando o vídeo, né? Mas eu vou postar ele depois. Enfim, recentemente. Até morreu o marido da rainha lá, né? O príncipe também, com 99 anos, é o que ia acontecer, né? Mas ela é a próxima, muito em breve. E isso vai trazer caos. Não tô desejando mal pra ela nem nada. Tem gente que fala que é a mulher reptiliana aí. Coitada. Ela não parece ser tão ruim assim, não. Mas a posição que ela ocupa de poder representa uma coisa muito grande, quando ela for, vai ter caos. Anotem o que eu tô falando, então, o mundo vai passar por essas mudanças aí. E mais um monte de coisa que vão trazer caos. Principalmente nos Estados Unidos, a coisa vai ficar feia lá. Já tá caminhando pra isso faz tempo, na verdade, né? Ainda mais agora, por conta das tensões políticas. Lá vai ser fogo no parquinho. E nas cidades grandes ao redor do mundo também. O bicho vai pegar nas cidades grandes. No interior nem tanto. Quem mora no interior, a coisa vai ser mais tranquilinha. Né? Quem puder, mude ir para o interior. Nunca a frase fujam para as colinas foi tão literal. E não pensem que com isso eu tô tentando colocar medo aqui em quem tá assistindo, não? Porque o objetivo desse vídeo é justamente o contrário. É ressuscitar aquele otimismo, aquela esperança que as pessoas tinham até não muito tempo atrás em uma manhã melhor. Inclusive eu vivo pregando contra aqui, canais que só falam de apocalipse, de fim dos tempos, tribulação, que a gente vai viver um futuro distópico aí um 1984, sabe? Mas é necessário ser realista também, né? E para que as coisas melhorem, elas precisam primeiro piorar, entende? É por isso que o mundo está vivendo esse caos todo, para melhorar. Vocês acham que foi mera coincidência? o Covid vir logo após a gente atingir a data limite, não foi. Então, política e economicamente, o mundo tá esse caos, porque esse caos faz parte da transição, ele não é o fim do mundo. E socialmente falando, a sociedade tá chata e isso é fato. Com tanta militância, cultura do cancelamento, etc, linguagem neutra, o pessoal tá com uma saúde mental, e uma inteligência emocional muito baixa. né? E quer que o mundo se curve às suas inseguranças. Principalmente os jovens. Não que eu seja muito velho também, né? Mas Felizmente eu não fui vitimado por isso. Meu professor costumava dizer lá pra 2012, 2013, que essa próxima geração que tava vindo aí seria um bando de sociopatas. E eu achava exagero pra caramba, né? Mas eu tô vendo o que, que ele tava certo. Profetizou bonito. Mas se for ver, essa é justamente a prova de que a sociedade está melhorando. E hoje já está bem melhor do que era no passado. Porque antigamente o pessoal estava preocupado com a própria sobrevivência. Preocupados com bombas caindo em cima da cabeça. Preocupados seriam estar vivos amanhã. Preocupados seriam ter o que comer. que a gente que estava trabalhando hoje para pagar o que comeu ontem. Hoje não tem quase mais nada disso. A gente vive quase que num paraíso, aí sobra tempo bastante pro pessoal ficar militando e enchendo o saco. Querendo ditar o que pode ser dito e o que não pode, quem tem que ser cancelado e quem não tem. Não, o pessoal que acha que tem poder porque tá atrás de uma tela, mas no fundo é um poço de insegurança e projeta isso no mundo. Lógico que hoje tem conflitos no mundo e países em situação de extrema pobreza. Igual a gente tá vendo o nosso vizinho aqui, a Venezuela, né? Mas felizmente isso não é global. É, são coisas mais localizadas. Eu não tô ignorando o fato de que existem. Também não tô falando que o Brasil seja um paraíso. Que não exista pobreza, crime, violência, violência contra a mulher, racismo, preconceito de gênero. Não tô falando que tudo isso não existe e a gente vive num panfleto de testemunha de Jeová. E agora com a crise ocasionada pelo Covid, lockdowns, etc., parece que tá dando uma piorada aí nas coisas, né? Ainda assim, vai comparar hoje com 30, 40 anos atrás. Tem um abismo de diferença comparado com aquela época, o Brasil é hoje sim um paraíso. E o mundo também, né? O pessoal mais velho aí que viveu o regime militar, governo Sarney com a inflação, governo Collor que literalmente roubou lá o dinheiro da poupança de todo mundo esse pessoal sabe bem como as coisas estão melhores hoje o período da guerra fria, que aí não atingia só o Brasil, atingia o mundo inteiro né? o pessoal lá com medo, temendo o início de uma terceira guerra mundial, que seria nuclear ou seja, iria acabar com tudo mesmo, literalmente e não era nem uma questão de se ia acontecer, mas mais de quando ia acontecer o pessoal achava mesmo que ia acabar o mundo, estocava comida, tudo e felizmente isso não aconteceu né, a gente superou, mas quem viveu naquela época tinha esse medo, esse temor, sabe? Então hoje o mundo é mais tranquilo, e justamente por isso, o pessoal mais jovem aí, principalmente quem nasceu depois de 2001, né tem tempo de sobra aí pra ficar enchendo o saco na internet. E também se for ver, essa militância toda não é a causa do problema, é sim a consequência, já que essas pessoas não militam por nada mais do que mais direitos, fim do racismo, fim do preconceito do sexismo, a favor do veganismo, contra a exploração animal, né? que realmente foram e ainda são coisas muito ruins, que tem que acabar. Né? O problema é que o pessoal que milita, milita de forma completamente errada. E isso tem um efeito extremamente negativo. Mas o que vale é a intenção, Vai, vamos considerar isso só aqui. Então a gente está sofrendo efeitos de uma mudança. As crises elas são um ponto de transição para a humanidade. E a crise que a gente vive atualmente, eu não digo crise econômica, não. É, se bem que tá para vir aí uma senhora crise que, vixe, os próximos anos vão ser feios. Mas o que eu tô falando aqui é de uma crise social, espiritual, uma crise de valores. Tá tendo uma ruptura do, dos costumes e do estilo de vida do passado para um melhor. E a gente está no meio disso, na transição. Né, num limbo aí, e esse limbo faz com que tudo pareça estar piorando, mas não tá. Né, se a transição planetária fosse um gráfico, hoje a gente estaria naquele, naquele lugar mais baixo, né? Tem a setinha subindo, aí ela cai, aí sobe, aí cai mais ainda. E amanhã, depois, no futuro, vai voltar a subir. E ficar mais alto do que estava antes até, entende? Então, a questão agora é a gente ter esperança num futuro melhor. Mesmo que esse futuro esteja um pouquinho longe ainda. E que até lá a gente precise aguentar as pontas. Né? E não focar na negatividade. Simples. Meditem, orem, se espiritualizem e vivam suas vidas de forma digna. Uma vez eu ouvi uma frase no filme O Hobbit, que antecede O Senhor dos Anéis. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu assimilei aquilo de um jeito e sempre uso ela na minha vida. Até em vídeos aqui do canal eu já usei. né? Que O Gandalf que é o personagem mais sábio daquele universo, né? Ele diz que não é necessário um grande poder para manter o mal afastado. O que mantém o mal afastado são as pequenas ações, tarefas simples do dia a dia, de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Aquele bom dia, aquela boa ação, aquela doação que a gente faz, aquele animalzinho de rua que a gente coloca água para ele, dá comida, adota, coisas mínimas. É nisso que a gente precisa focar. Não em notícias sensacionalistas, o jornal vive de tragédia caramba. Só fala de morte, morte, morte por covid e tá certo, tem que informar, mas vai ver o número de recuperados. Quantas pessoas não se recuperaram e tão felicíssimas, deram graças a Deus que superaram isso. Sabe, tretas políticas, gente focando em militância, foquem nas coisas boas. Não de forma alienada, eu digo. Estejam cientes de que estamos vivendo tempos difíceis e que a coisa vai piorar, vai ficar feia nos próximos anos. Mas ver o lado bom também das coisas. Como diz aquela frase do Dalai Lama, né? Tenha fé em Deus, mas tranque seu carro. É, quer dizer, vamos ter fé e esperança num futuro melhor, mas também não se alienar tanto, não achar que tudo é bonitinho ou tudo é coloridinho, né? Se equilibrar e seguir o famoso caminho do meio, né? Saber que isso é necessário, é temporário e vai levar o mundo a um lugar melhor, simples. Eu tô melhor hoje do que era antes. O mundo hoje tá melhor do que era antes. Apesar desse caos, antes era pior, cara. As pessoas se relacionavam mais agressivamente. As penalidades institucionais eram hediondas. Empalamento, uff uma madeira, uf, Prega o cara num tronco e deixa ele lá morrendo. Isso é institucional. Chibata, forca. A família assistiu o enforcamento, fazer piquenique para ver o cara ser enforcado. Quer dizer, eu estou vendo que a coisa está. Tem um caminho de sensibilização, de evolução lento. Se a gente olhar para a parte da barbárie, a gente não vai acreditar que acontece, a gente não vai perceber que acontece. Mas se a gente tiver uma visão mais geral, você vê que está caminhando. Nada está parado, tudo está em mutação. Eu nasci aqui, eu sou obrigado a participar de todo esse processo de mutação que está rolando. O que eu quero é escolher como participar.